E aí galera, tudo bem? Aqui é o Stick e no vídeo de hoje eu trago pra vocês uma meme coin com muito potencial de valorização agora na Copa do Mundo, que ó, tá chegando, hein? Então primeiramente, pra gente começar o vídeo de hoje, eu vou te explicar o que é uma meme coin de maneira bem rápida. Então uma meme coin, basicamente, ela surge através de um meme, tá? Pode ser alguma coisa engraçada, um cachorrinho, enfim, algum meme que surge ali uma meme coin. Qual que é a ideia então da meme coin? É pegar esse meme, pegar o embalo aí desse meme e valorizar, dar um boom, né? Dar uma explosão, um Ai, que tinha então a ideia basicamente dos desenvolvedores de meme coin é exatamente isso: pegar esse boom do meme, pegar esse hype e realmente valorizar, se destacar e ser divulgada. E um dos tipos de meme coin mais conhecido atualmente no mercado de criptomoedas são as meme coins de cachorrinho, tá? Então surgiu aí algum meme de cachorrinho e começaram a fazer diversas criptomoedas de cachorrinho. Então só para você ter uma noçãozinha de um termo aqui específico do vídeo, termo Inu, ok? Inu aqui basicamente em japonês significa cachorro. Então você vão ver, eu vou mostrar para vocês, tem diversas criptomoedas com esse termo ino no final ou no começo. E então, aqui só para vocês terem noção, tô aqui no CoinMarketCap aqui tem as principais meme coins por capitalização. E aqui, cara, são várias de cachorrinho. Então, as principais são a Dogecoin e a Shiba Inu. Olha só o tamanho do market cap que tem esses tokens aqui. Mas a gente tem muitas outras, tá? E muitas com esse nome ou Doge ou Inu, que ambos significam cachorro, né? Dog é, seria cachorro em inglês e Inu é cachorro em japonês. Então, tem muitas nessa temática prática de cachorro. E não é pergunta e porquê, mas dá muito certo sempre. Tem, olha só, Vitaíno, é Flock, enfim, Cataíno, vários. E então, com base nisso, eu trago para vocês a proposta do vídeo de hoje aqui, que é a hino Olha só que nome sensacional. Eles pegaram então, qual que é a ideia? Pegar esse embalo da Copa do Mundo, que tá chegando agora. Não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas tá chegando a Copa do Mundo. Pegar o embalo da Copa do Mundo, com o nome CBF, e o nome Ino, que é um cachorrinho, que são os memes, que são as meme coins de cachorro, que sempre viralizam e fizeram a CBF Ino, tem aqui um cachorrinho com a camisa do Brasil, sensacional, não é mesmo? Então, como eu falei pra vocês, qual que é a grande ideia aqui, não tem segredo, galera? Meme coin é feita pra realmente surfar no hype, surfar no meme, então aqui a ideia deles é surfarem como um meme, mas também aproveitar o embalo da Copa do Mundo, então na Copa do Mundo agora do Qatar de novembro, que tá pra começar, vai estar tá todo mundo na internet, todo mundo pesquisando só a Copa do Mundo, todo mundo parado na TV assistindo a Copa do Mundo, e isso vai trazer muito engajamento com certeza pro projeto muita gente vai atrás de ver Copa do Mundo, de investir em Copa do Mundo tudo relacionado à Copa do Mundo, vai ter muita gente na internet surfando sobre isso e aí que vem então a CBF indo com a ideia de surfar esse hype, surfar no lançamento e ter uma boa valorização a ideia é essa, tá? Mas de qualquer maneira, vamos analisar o projeto, porque vocês vão ver que não é só apenas surfar no hype mas também tem diversas coisas bacanas que agregam no projeto, que podem fazer realmente ter um bom potencial de valorização, então vamos conferir para vocês verem, porque eu gostei muito, tá? Então primeiro eu vou deixar rolando aí na tela para vocês o videozinho para vocês verem que bacana a gente vai comentar. Então vamos lá, tá aqui, ó, CBF hino, certo? Fantoken meme da Seleção Brasileira. Então aqui já é o primeiro ponto, ó, vamos lá. token meme da Seleção Brasileira. Então, galera, esse aqui não é um token oficial, né, da CBF. Esse é o primeiro ponto que tem que deixar claro, tá? Então é um token apenas meme da Seleção Brasileira, né, feito por um fã. Vamos lá, outro ponto importante tá aqui, ó, queima por cada gol e partida vencida. Isso aqui é muito importante. Por quê, cara? O Brasil com certeza vai fazer muito gol na Copa. Vai ganhar muitas partidas com certeza, hein. A gente espera que o Brasil seja hexa e seja campeão. Então, isso são sete partidas. Então, imagina, só que vai ter uma queima. Então, eles fizeram um mecanismo para ter um hype no projeto, a galera comentar sobre o projeto, a galera torcer pelo projeto. E aí, o Brasil indo bem, a gente torce pelo Brasil indo bem na Copa. Deve bem, tá? As projeções são boas pro Brasil na Copa. E aí, com certeza vai ter queima e o token vai valorizar. É meio que automático, é meio que não tem erro isso aqui. É muita chance de realmente dar certo. É só a gente ver aqui pela tabela da Copa. Brasil serve a Suíça e Camarões. A gente acredita aqui, ó, talvez sendo pessimista, o Brasil, no mínimo, o Brasil ganha duas partidas e empata uma, na minha projeção aqui, tá? Mas deve ganhar as três aí, se a gente for mais otimista. Então são três vitórias, bastante gols marcados, deve classificar para as oitavas, tem chance de ir para as quartas, semi e final. Então isso aqui vai ser uma queima e uma valorização no token, tá? Também terão apostas gratuitas para todos os jogos do Brasil. Isso aqui a gente vai dar uma olhada, mas é algo a mais ainda no projeto, que eu vou ainda mostrar para vocês. Então isso agrega, né? Dá valor ao projeto. Também muito bacana, né? Como eu falei para vocês, não é só um projeto meme para valorização rápida, mas também você pode receber recompensas em USDT, né? Dólar por ser holder. Então só de investir no projeto você já vai ganhar uma recompensa, né? Uns dólares por isso. Agora a gente presta atenção aqui a pré-venda, né? Na Pink Sale em 10 de novembro, ok? São 75 BNBs de soft cap e 150 BNB de hard cap, beleza? E é basicamente isso. Voltando aqui pro site também a gente já tem um anúncio aqui em amarelo muito legal eles fizeram um negócio, ó, negócio feito estágio na Queen Tiger em 17 de novembro. Mano, muito perto da Copa. Isso aqui vai ter muita chance de dar um boom, velho na moral. Além disso, eles estão fechando Acordo para a listagem em várias exchanges em breve, e isso tá muito perto da Copa. Eu acho que isso aqui vai ser muito bom mesmo. Só faltou falar da parte de apostas grátis, tá? Então, basicamente, todas as partidas do Brasil você pode apostar grátis e ganhar CBFI no tokens, tá? Então, você aposta ali. Olha só, tá aqui ó, a parte da aposta Você aposta e pode ganhar tokens Então basicamente, ó, vamos ler porque aqui a gente vai ter que entender Então você tem que habilitar um formulário para cada jogo do time E no formulário você deve indicar o resultado com qual você acha que a partida vai terminar tá? E é a sua wallet Para que se você acertar o resultado eles vão enviar um prêmio então, olha só, isso aqui agrega muito no projeto. O formulário fica aberto até o início da partida, assim que a partida começar, o formulário será fechado. E para cada partida haverá uma premiação, que aumentará à medida que o Brasil for avançando nas eliminatórias. Esse prêmio será distribuído entre todos os que adivinharam o resultado do jogo. Então, por exemplo, você já pode colocar aqui, ó, quanto você acha que vai ser o, o resultado do jogo Brasil de Sérvia. Você tem 15 dias, 15 horas, 14 minutos e 30 segundos. Por exemplo, acho que vai ser 3 a 1 para o Brasil. Você coloca aqui a sua Wallet, beleza? E basicamente pronto, cara. Aqui também a gente tem a parte da tokenomics, tá? Então, basicamente, 5% de todas as transações destinadas vão ser para recompensar em USDT, todos os holders, e também 5% das transações vai ser tesouraria, marketing recursos humanos. Supply aqui, basicamente, um trilhão, token em pré-venda aqui, token para airdrop, e a wallet aqui para airdrops, listagens, enfim, tá tudo aqui, galera. Além disso, outra coisa que agrega muito no projeto é que tem uma própria coleção de NFT, tá, galera? Então, como eu falei, é um projeto que parece simples, mas eles colocaram coisas para acrescentar, agregar no projeto. Isso acho que ajuda muito na valorização Então basicamente é só Tem uma conexão aqui no Pensei com Neymar, Vinícius Charleston, né? como se fossem umas figurinhas da Copa, olha só aqui, baratinho, 13 doll, você pode ter uma figurinha do Neymar aqui da coleção, se você quer apoiar o projeto, isso é uma boa, e se o projeto valorizar, com certeza isso aqui também valoriza, então ah, depende na sua análise agora. E para fechar o vídeo, presta atenção aqui no roadmap, tá? Começa a pré-venda dia 11, depois lançamento da Pancake, 24 horas após a pré-venda, com marketing, concurso de compra, sorteio de NFT, queima de token, listagens... CoinMarketCap, CoinGeek, com Nomics, Nomix, DexTools, Bitpreço, CoinTiger, Bybit, NFT, Marketplace, Marketing e queima de tokens. E ainda por cima eles querem listagem da Hotbit, grandes exchanges, jogo Play to ainda, isso aqui deve agregar muito, publicidade em Outdoors, muito bacana, e parceria com jogadores de futebol, isso aqui, se rolar vai ser um boom sensacional Vou deixar também direto o link pra vocês aqui Da Pink Sale, tá? Lembrando que a pré-venda inicia em um dia às 17 horas Então não sei quando você tá vendo esse vídeo Mas corre se você gostou do projeto Pra você tá investindo aí, beleza? Muito bacana, bastante coisa, o um projeto bem completinho E é basicamente isso, tá galera? Lembrando que esse vídeo não é uma dica de investimento É um conteúdo informativo E agora você faz a sua decisão, a sua análise aí Também vou deixar o link das redes sociais do projeto Pra você poder estudar mais a fundo Twitter, Telegram, você conversar com outros holders dos outros investidores, tirar suas dúvidas e fazer seu estudo, beleza? Vou ficando por aqui então, espero que você tenha gostado Valeu e até o próximo vídeo!